Olá pessoal, esse vídeo ele tem o objetivo de auxiliar vocês nos testes da migração do JS, da versão 2 para 3 porque no momento da migração algumas revistas não levaram os idiomas e é necessário fazer essa configuração para que a gente consiga fazer os testes senão ela não permite que avance então vamos lá fazer essa configuração Aproveitando essa rolagem de tela, deixo o recado, coloquem capinhas nas suas revistas. Fica muito bacana o portal. Se alguém não souber como fazer isso, assistam a capacitação do dia 17, que vocês vão aprender a colocar a capa no portal. Eu vou acessar a revista. Daqui em submissões. Nova submissão. o primeiro item é escolher o idioma da submissão e não tem nenhum idioma para ser escolhido e é um campo obrigatório então mesmo que eu continue tentando fazer a submissão escolhendo a sessão, selecionar todos os itens que são obrigatórios aqui embaixo também, aceitar ó, só vale continuar, esse campo é requerido não tem o que fazer e a pessoa não consegue ir para frente no teste então a gente vai configurar primeiro o idioma para que essa janela seja liberada e vocês consigam fazer os testes de migração sem mais problemas então é só vir aqui em configuração website lá em cima na aba configurar idiomas olha vejam que não tem nada selecionado no primeiro momento então vou selecionar só português agora vou voltar lá para submissão. Como eu só selecionei um idioma, ele passa, obviamente, o padrão. Então, aquela aba de seleção de idiomas ela desaparece, já que não faz sentido selecionar idiomas se só tem um que a revista aceita, né? Então, vocês podem ver que já foi direto para escolher a seção. Não aparece mais idiomas. Mas caso a revista, que é o caso da grande maioria, acredito eu, Tenha aceite artigos em mais um idioma. A gente vai lá fazer uma configuração então para mais alguns. Vist website. Configurar. Idiomas. Vamos botar o inglês que, que a internacionalização requer o inglês. E vou colocar um francês. Pronto. Opa, cliquei. Configurado, perfeito. Agora, se eu voltar lá nas submissões, vocês vão ver que já temos a barra de seleção de idioma. É um campo obrigatório, então vai ter que selecionar um deles. Fica português como padrão porque eu escolhi lá, mas pode ser qualquer um deles. Vamos preencher aqui os demais itens só para vocês verem que a partir desse configurado idioma o sistema vai adiante. Pronto, a partir daqui vocês já podem continuar os seus testes. Era isso, gente, muito obrigado.